Eu sou Melissa Laranje e o resumo do vídeo de hoje é: Seja gay, faça crimes! Então, eu gosto muito nesse canal do Tragédia de repensar ditos populares, porque, né, tal qual tragédias, ditos populares tendem a ser verdades universais. Quando a gente olha bem de perto, eles não são tão verdades assim. E a frase de hoje é: Crime não compensa, que é uma das maiores mentiras que contam pra a gente, provavelmente para inibir a nossa tentativa de cometer crimes. Porque talvez, talvez, a moral funcione ainda mais do que a polícia para inibir a criminalidade. Mas por que eu tô falando isso? Porque as pessoas tentam convencer a gente, população, pessoas comuns. Que cometer crimes, fazer infrações, ser uma pessoa desonesta, criminosa, que vai contra as leis, é péssimo que você vai ter que arcar com as consequências desse ato vil e que a sociedade não perdoa quem comete crimes. E eu vou te dizer que não é assim que as coisas funcionam. Principalmente, e atenção, principalmente se você é uma pessoa cis, branca, heterossexual e de classe média Aí, meu amor, o crime compensa e compensa muito E eu queria falar especificamente sobre crimes que compensam tanto mas tanto, mas tanto que são regras absolutamente regras para a nossa sociedade funcionar que são os crimes políticos e os crimes econômicos Não é mesmo? Por mais que nós tenhamos um ou outro político eventualmente preso por aí eles ficam um, dois anos presos, não é? Depois eles conseguem um atestado médico dizendo que eles são muito doentes. Tadinhos. Roubar faz mal à saúde, gente, que eles sempre ficam bem... A saúde é muito frágil, que são senhores de idade brancos eles têm saúde muito frágil. E aí eles vão pra prisão é, domiciliar, que você pode ter certeza absoluta que não funciona como, teoricamente, uma prisão domiciliar funcionaria sem... Regalias, né? A gente sabe que ele já tem regalias na prisão fechada, ainda mais em casa. Então a gente tem esses casos políticos que desviam milhões, ficam vendendo até a alma da sua bisavó, e nada acontece com eles porque o crime, ele compensa. O crime compensa a partir do momento que nós temos um presidente que é declaradamente homofóbico e racista, e consegue se eleger porque, atenção, a homofobia e o racismo já são considerados crimes. E nesse caso, o crime compensou tanto, mas tanto, que ele conseguiu o apoio de pessoas igualmente homofóbicas e racistas para se eleger presidente. Compensou de tal forma todos esses microcrimes e esses desvios de caráter e de conduta que ele chegou ao maior posto do poder federal da União do executivo desse país eco. Então não adianta você dizer para as pessoas que ai não, as pessoas devem ser justas. A justiça prevalecerá quando a própria justiça tem o hábito de cometer uma infinidade de crimes. E sim, eu estou falando de Moro e Talagagnol, que vão oficialmente entrar no ano que vem para a política partidária. Porque parte da política eles já foram a partir do momento que criaram Todo um processo fraudulento para retirar um dos candidatos do páreo presidencial No caso do ex-Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente Lula Você pode não gostar do Lula, você pode gostar do Lula Você pode nem saber quem é Lula Você pode ser uma Lula Não importa, todo mundo sabe que rolou ali uma maracutaia Para tirar este nome do pleito presidenciável de 2018 para dar mais chance para o projeto da extrema-direita, que já estava em prática desde o golpe de 2016. Ok? Ok, isso é dito. Mas assim, o crime compensa tanto, preste atenção, compensa tanto, que o Moro, além de não ter sido processado ainda por ter inventado provas, inventou provas. Eu lembro perfeitamente, vou fazer um adendo aqui, eu lembro perfeitamente quando o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, invadiu o triplex do Lula, e disse que ali era uma invasão de Schroninger Porque se o imóvel é do Lula, só o Lula pode mandar eles saírem. Se o imóvel não é do Lula, alguém vai ter que mandar eles saírem. né Porque eles estão ocupando. E aí chegaram no imóvel, no tal do triplex do Guarujá, que moveu toda a ação do Lula. Imagina, gente. Você é presidente. Por oito anos que você consegue um triplex no Guarujá. Imagina. Imagina se ele tivesse comprado na, no Lago Leste, no Lago Norte de Brasília, uma mansão de 5 milhões. Mas enfim, ele comprou lá o Triplex, teoricamente. E aí o movimento do Stang chegou lá, subiu no Triplex e não tinha nada do que o Moro disse que tinha. Porque o Moro disse que tinha uma reforma que custou milhares de reais que havia no Triplex, um elevador. E aí você tem vídeos de dentro do Triplex, onde você não encontra... Nenhum elevador. Naquele momento, especificamente, nesse momento onde o que o Moro disse que tem dentro do apartamento não tem, o processo já devia ter sido finalizado. garantiu Mas tanto não aconteceu nada, e tanto ficou provado que ele fez tudo isso e não aconteceu nada, que além dele se candidatar no ano que vem para um cargo, provavelmente no executivo, a mídia corporativa, certos grandes jornais, continuam noticiando. Que o fato dele ter feito a prisão do ex-presidente Lula é notável e não uma, um crime. Perceba, as pessoas continuam listando dentre as várias qualidades do Moro, como não saber usar um terno e parecer o Batoré e falar que não parto, e não saber inglês, e não saber as próprias leis, e não ter OAB, mas ter conseguido passar um concurso público muito mais difícil que o OAB, que a gente nunca vai entender exatamente como ele conseguiu isso. Enfim, listando todas as suas enormes qualidades, está o fato de ter movido um processo que resultou numa prisão de um ex-presidente por corrupção, corrupção essa que não ficou provada, e processo esse que se baseia em coisas que nunca existiram. Então presta atenção aquilo que eu estou te dizendo. As estruturas de poder que nós vivemos se baseiam em não cumprir as leis, ou seja, cometer crimes. E agora eu vou para pequenos crimes, pequenas pequenas coisas. Né? Assim, coisinhas que a gente faz volta e meia, por aí. Não é mesmo? Coisinhas que a gente observa no dia a dia. As pessoas são abertamente preconceituosas nas redes sociais. E nada acontece porque o crime compensa perfeitamente. Você destruir a estabilidade emocional de uma pessoa que faz parte de uma minoria normalmente não te resulta em nenhum inconveniente. E quando resulta é só um inconveniente mesmo, né? Porque quantas pessoas foram efetivamente presas pelo crime de racismo neste país? Com certeza muito menos do que o número de pessoas negras presas por certeza da polícia em relação aos seus crimes. A gente tem uma enorme quantidade de pessoas pobres e negras, é a grande maioria, que estão presas de forma preventiva que se tivessem um bom advogado, e ou se a justiça funcionasse igual para todos, estariam respondendo em liberdade. Quando o Dalagnol, lá no processo do Lula, diz que ele não tem provas, mas tem convicção que isso é o suficiente para prender o Lula, as pessoas ficaram, nossa, mas isso é um absurdo. Nossa, mas isso é como funciona mesmo. Porque a polícia não tem provas, mas ela tem convicção. E só a convicção da polícia, a palavra do policial, é suficiente para enclausurar uma enorme quantidade de pessoas pobres. Então preste atenção no que eu estou te dizendo. A própria polícia não respeita as leis, porque para elas esse crime compensa. E aí você pode estar me perguntando, mas Melissa, oh, Melissa você acabou de dizer que as pessoas pobres elas são presas, então nesse caso o crime não compensa. Sim, mas aí você tem que entender que não tem crime, em grande parte das vezes só tem convicção e tem uma outra coisa muito triste que é às vezes o crime compensa porque é a sua opção, pensa comigo, se você mora num lugar de marginalidade, de violência e o crime organizado te dá opções de sustentar a sua família, te dá opções de não sofrer violência, te dá condições de viver de forma digna, ele compensa muito, mas muito mais do que frequentar a escola fazer um curso técnico e tentar um emprego nessa sociedade que, por um acaso, diz que você já está errado por morar na favela. Nesse caso, o crime compensa porque, para nós, pessoas de classe média, que têm as coisas garantidas, é muito absurdo pensar por que, que um menino se envolveria no tráfico de drogas, essa coisa violenta, que pode matá-lo mas a fome pode matá-lo antes a polícia pode matá-lo antes a violência urbana pode matá-lo antes a depressão pode matá-lo antes a exclusão social pode matá-lo antes então nesse caso o crime compensa bastante porque ele vai morrer eventualmente ou não, vítima dessa criminalidade mas enquanto isso ele vai viver de forma digna como um ser humano e só para finalizar esse assunto com uma frase de Final Fantasy Tactics, esse jogo maravilhoso para o Playstation 1, provavelmente mais velho do que você que está assistindo este vídeo, uh, tem um personagem, que obviamente não vou lembrar o nome, que ele diz o seguinte, se a penalidade para um crime é uma multa ou uma fiança, a gente não está preocupado com o crime, a gente está preocupado com quem está cometendo este crime. Isso significa que, se eu cometo qualquer tipo de infração e eu pago uma fiança, eu tenho direito para pagar uma fiança e responder em liberdade, eu estou separando quem tem direito de responder em liberdade de quem não tem. E ainda assim, se eu tenho propina, uma prática comum de conhecimento geral de todo mundo que mora em centros urbanos para a polícia, eu também estou separando em quem é ou não fichável pela PM. No final das contas, o sistema capitalista se baseia em separar quem só tem o crime como opção para compensar a sua vida e quem pode perfeitamente cometer uma sequência de crimes porque eles compensam muito. Eles te dão não só vantagens na vida, como formas de progredir, certo? A passada de perna, o não cumprimento das leis, o jeitinho o dinheiro que corre por fora. Isso faz com que todo esse sistema ande pra frente. E quando as pessoas dizem pra você que o crime não compensa, elas estão tentando te convencer a não se juntar nesta maracutaia, porque não há espaço para todo mundo. E também, se você começar a se rebelar contra as leis, Vai virar um grande caos e a gente precisa que tudo seja mantido do jeito que está para que um pequeno número de pessoas ganhe muito dinheiro, certo? Se o crime não compensa, eu queria saber por que, que nós temos tantas empresas multimilionárias ganhando rios de dinheiro sem pagar devidamente seus funcionários, sem pagar devidamente seus impostos, não é mesmo? Era só isso que eu queria dizer. Eu não vou sair de lugar nenhum porque eu estou muito bem assentada neste sofá eu sem telefone, eu, eu estou enfiada aqui tal qual uma cereja em cima de um sundae, meu bumbum é a cereja e o sofá é o sundae. Se você quer estourar essa cereja, mande um pix para mim, colabore com este canal, faça este vídeo circular, mande para sua família de bolsominions, eles vão ficar revoltados e vão te dar bastante atenção no natal, ok? Quem sabe você consegue que eles te comprem um livro do Olavo de Carvalho para você depois trocar na livraria por algo mais interessante. Eu estou dizendo tudo isso, mas eu sou a maior das otárias. Eu sou a super cumpridora das leis, eu sou ordeira, eu sou. É, é... Leal, boa, entendeu? No, do, no negócio do DD, que eu compro as coisas. Eu uso a lei para defender meus alunos quando eu estou na escola pública. Eu vou atrás da lei. eu devia o que? Pegar um cabo de maçã e quebrar na cabeça das pessoas? Mas não, eu vou atrás. Eu desquecendo o conceito de lá, porque eu sou uma besta. Só trouxe, sou uma troço, uma otária.